Barra, acende o racha, quantos bucha fala, puff, puff, pés pra ficar tranquilo, pra variar, eu não quero escutar o que eles têm a me dizer. Chabarra, acende o rasga, quantos bucha fala puff, puff? Yeah, yeah. Olha do trem, o que vocês querem ver? Desenvolvendo meu mano no ele sabe que eu não sou pequeno e você é fraca, nessa levada vai rimar, rimar, rimar, rimar e não falar nada com nada, porque você faz isso, é nesse compromisso. Eu chego e analiso, freestyle é o que eu viso, aí é assim, na moral, que ótica, venha pra caralho, demanda estilo de gótica, porra, tá de brincadeira, mas tá maneiro, costei de enxucaveira. O bagulho é sério, mas é tá é porque a gente manda da boa, E eu não tô à toa Então foi pra caralho, na moral Você é mesmo uma pessoa? Pô, que eu não tô reconhecendo Não, mano, na moral, eu chego Desenvolvendo, eu chego aqui tão você não é uma pessoa, peguei minha De preto luto, que hoje morreu Sabe muito bem que nosso estilo é diferente Pode pá que eu vivo pelo rap E de repente, de repente era só um peito você não passou no cabelo Você sabe muito bem que o meu verso é verdadeiro Beleza não quer dizer o tamanho do talento Se você não sabe isso, eu só lamento É, eu só lamento porque você não entendeu Bateu de frente com o aziz e fudeu Fudeu mesmo porque agora é diferente A Olho por olho, é desde por 10, dente por dente Dente por dente Tem uma vacilona, mas aí levo em consideração Pois é, eu sou de outro planeta Entrei na sua mente, se fudeu na escopeta Escopeta, caralho, você falou de macumba Oxalá, oxalá, chuta que é macumba Chuta, chuta que é macumba Moleque não entendeu Mais uma vez eu te falo, que noite. Pra mim hoje tu perdeu Mais 45, segundo round A VNC. A Rádio G. Cê tá ligado, né, minha mano? Que isso aqui na é te tipo Ei, e cadê o peixe que te penteia? Cadê o pente que te penteia? O pente te penseia, moleque não entendi. Fala pra mim agora, ele começou a rir. Pode crer que não tá no rap e até no rap eu vou ganhar no você Só em cima dessa track tá ligado, neguinho né, Que a mina tá chegando, chega, chegando dizendo que no chute tá rindo, caralho tá da indagando, vai Você sabe muito bem que agora o fio é louco mesmo, hoje você não toma pipoco. Caralho, mano, tu fala tá cacete. Ele é o único menino que anda de moto e não usa capacete. É, <risos> o é meu... <risos> é, é, é. Cadê o pente que me perdeu na sua É porque eu é contigo essa, é. eu sou o pente rola. Pega essa batia social Lomada se é a levada Aí ela já prometiu que não rima nada Ela cansou de fortalecer os manos na madrugada Agora é a famosa, ó, esse Bumbum Granada Bumbum Granada Tapa, tapa, chamada é lá na área, improvisada Ué, um o de vale ouro É o um Bumbum Granada porque eu fiz e um eu estouro Essa levada por um carro Você tá enxampada depois de trinta meu nome é Mega saco, esse 6 no Punk Porque a gente chega na moral Fazendo instrumental Cê sabe que é real Aí não mano eu falo pra tu na moral no talento O seu pensamento sinceramente talento Bagulho lento na moral Você é babaca vem girar Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca Mas você é filha da puta MC, MC, que é Caralho, eu pensei junto contigo, velho Caralho, você é nada, o moito rolou na minha mão Enfim, é Aze, que o tá geral aqui eu é. tá band, é meu A gente, Barulho que gostou da do freestyle da Azzy, Barulho que gostou da do freestyle Meu mano, que luxo BBC. Sem derrotas que inútil para a próxima família. Inútil para final.